E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e trazendo mais uma novidade que nasceu das nossas lives. Isso mesmo, nossas lives, meio-dia, segunda, a sexta-feira, lá no meu Instagram, que tá aqui embaixo pra você. Eu conversei com a Ana Priusk da Chafa. Lá da Ucrânia, mas ela tá aqui no Brasil, ela fala português, e sim, ela é responsável pelo marketplace de moda feminina da chafa aqui no Brasil, tá? Hoje a chafa já é o maior marketplace da Ucrânia em moda feminina, tá? Supera todos em termos de venda, tem milhares de anúncios, milhares de vendedores, tá? São milhões de anúncios, na verdade, milhares de vendedores. Se você perdeu, no final aqui eu vou deixar a live para você ver toda a explicação que a gente conversou uma hora sobre esse marketplace, tá? Mas é um marketplace de moda feminina onde você vai poder vender acessórios femininos, você vai poder vender cosméticos, você vai poder vender calçados, você vai poder vender roupas femininas. É isso mesmo. Moda em geral feminina adulta, tá? Então não percam tempo, certo? A chafa tem um modelo de negócio extremamente atrativo, tá? Com um modelo de negócio muito bom, muito bom mesmo em termos de comissão. Tá com um modelo de negócio extremamente atraente em termos do frete, tá? Então acessa a live, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu vou deixar o link no final para você ver uma hora onde a gente conversou e tirou todas as dúvidas quando a gente diz respeito de chafa, tá certo? O link tá aqui embaixo também se inscreva, eles fazem uma análise do seu cadastro e fazem a liberação. Então eles selecionam hoje os vendedores que vão vender. Qualquer pessoa pode vender dentro da chafa, tá certo? Então pessoa física, MEI, pessoa jurídica de todas as naturezas podem vender dentro da chafa, tá certo? Eles fazem várias campanhas, tanto de estímulo de, de percentual de comissão quanto de estímulo de, de é, desconto em frete. Tá? Então não perca tempo. Eu não vou ficar falando aqui um percentual fixo de comissão, porque tá? eu estou gravando esse vídeo em outubro, mas eu sei que final de outubro acaba uma, uma, uma promoção aonde de 14% você estava pagando só 4% de comissão para vender dentro da chafa. E também acaba uma promoção aonde 50% dos fretes dos seus clientes a chafa estava cobrando e estava pagando. Então, por exemplo, se ia ficar 20 reais para o seu cliente, eles mostram 10, e os outros 10 reais eles pagam do bolso deles para você, tá certo? Você configura o frete, você coloca prazo CD, você consegue ter liberdade do seu negócio. E o melhor de tudo é que você tem pessoas para conversar com você, tá? Outra coisa muito interessante dentro da chafa, tá? Ela tem uma excelente otimização de SEO para indexação orgânica no Google, tá? O que, que é isso? É deixar a plataforma de Marketplace otimizada para os seus anúncios estarem bem posicionados no Google. E diferente de vários Marketplace, eles usam a sua descrição, eles usam o seu título para fazer essa otimização. Então isso proporciona com que você, fazendo o seu trabalho direito, fazendo o seu arroz com feijão na parte de SEO, você consiga ter o seu anúncio de verdade bem posicionado no Google para gerar vendas. Outra coisa, eles apoiam muitos vendedores. Quando tem uma aposta, se você chegar lá na chafa e falar, olha, esse item eu vendo muito bem em tal lugar, me ajuda, vamos fazer uma ação nele, eu garanto a entrega, eu tenho produto. Eles fazem esse tipo de parceria, você cadastra ele na chafa e eles focam esforços aí de tráfego para o pro seu produto, que é uma oferta campeã já, já é algo que você sabe que vende. Resumindo, o Marketplace está chegando para mudar um pouco esse cenário de mundo da moda, principalmente quando a gente fala nível Brasil, que a gente tem aí uma das grandes cobrando 30% de comissão, que é loucura, né? É mais do que um sócio, mais do que é o dono da sua empresa, né? Porque a gente não fica com 30%. E aí a chafa vem trazendo um modelo que eles já tem na Ugrânia, adequado para o Brasil, olhando para o mercado brasileiro. E, no meu ver, temos que valorizar isso, tá certo? Então, tá aqui embaixo o link da chafa, entra, se inscreve, tá aqui embaixo também o link da live e no final eu vou deixar o link da live pra você também, tá certo? Outro ponto muito importante, nessa quinta-feira agora, dia 18 do 10, faremos um hangout, Alexandre Nogueira, Alex Moro de Marta Obaldi e Márcio Eugênio da loja virtual de novo, sim, nós vamos falar do nosso evento, nós vamos apresentar uma condição diferente novamente para vocês, mas além disso, vai ser um hangout corredor polonês, aqueles que a pessoa passa no meio e toma uns tapão, vai ser isso aí, só que ao invés de ser tapa, vocês vão jogar a pergunta e nós vamos jogar a resposta. Se você quer se inscrever para participar desse hangout, tá aqui embaixo o link também, porque no último hangout a gente sentiu que ficaram muitas dúvidas no ar. Então entra no Hangout e nós vamos tirar só dúvidas. Vai ser duas horas, duas horas e meia de Hangout de tira dúvidas. Traz todas as suas dúvidas de plataforma, de loja virtual, de e-commerce, de hub, de marketplace, do que você quiser. Entra lá que nós vamos conversar, beleza? Se liga aí, bora pra chafa, aproveita aqui embaixo e tudo que tá no começo é muito bom, porque você consegue surfar mais tranquilo. Um abraço, valeu!